Oi gente, falando aqui do sítio Engenho Verde, em Colombo, Ó, vamos dar uma passada pela plantação. Vamos aqui na estufa de morango, Ó, o morango agora tá meio devagar, né? Tem uns ainda ali ó, ó o pezinho de pimentão. Gente, lembra que eu mostrei no vídeo o pezinho de pimentão que veio junto na bandeja de tomate? Pé único. <risos> Olha como é que ele tá carregado aqui, ó. Que lindo! Ó, tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9 10 11 12 13 Isso que eu já tirei quatro pimentões daqui. Olha. E ainda tem flor aqui, ó. <risos> que delícia! Pé único de pimentão, gente. Você vê como é que produz, legal? Bem bonito. Olha que grandão aqui, ó. Ah, um pimentão com carne moída muito bom. Vamos lá. Saindo então aqui da estufa. Olha o feijão. Que coisa mais rica. Feijão, lembra que a gente plantou entre os pés de, de uva? Ó, os pés de uva até sumiram. <risos> Ai, que bonito. Cadê? Pé de uva. Aqui, ó. Olha, gente, as vagens. Vagem de feijão. Esse aqui é o feijão preto. Da variedade Urutal. Já ouviram falar do pássaro Urutal? É o nome da variedade desse feijão aqui, feijão preto. Olha as vagens de feijão. Ai, que delícia. Amo. Olha. Pé de uva. Feijãozinho já todo, né? Ó, aqui. Essa aqui é a uva. Lembra? Então, nesse espaço aqui, ó. Aqui um pé de uva. E ali, outro pezinho de uva. ali. Então, a gente, entre os pés de uva, plantamos o feijão. Esse aqui é o Tal. Vamos lá ver como é que tá. Outras, os outros plantios aqui no sítio, Engenho Verde. Olha o feijão. Esse aqui é o feijão... Feijão, Jesus de Nazaré. <risos> o milho, gente. Esse aqui é o milho doce. Ai, que delícia. Quem não gosta de um milho cozido? Ainda mais se for aquele doce. Muito bom aqui aquela parte né, que tava com a ervilhaca, adubação, adubação verde né, de inverno, que passou, então já foi aqui desse lado a gente tem o kiwi, lembra do kiwi que a gente varou ele mostrou todo o plantio dele, distanciamento entre cova, tudo certinho, olha como é que ele está gente, lembra daqui do da amora né? tudo aquilo que a gente fez plantamos o figo entre as amoras aí tiramos todo aquele arame e aí amarramos fizemos uma, um outro amarril para a amora mas não deu certo ela ficou muito invasora e estava sufocando o figo então nós cortamos podamos a amora Uau! Lembra, gente? Todo o processo aqui, quando a gente reformou a estufa, trocamos todo o plástico, fizemos canteiros, adubamos, né? Olha como é que tá. Plantamos os tomates, então, para quem acompanha aí, né? É inscrito aqui no canal já há mais tempo, viu todo o processo aqui do plantio desse tomate italiano, Olha que lindo que tá. Vamos entrar aqui. Olha. Gente, vocês que acompanharam a gente aí, ó. Né? Viram desde... Das bandejas de muda. Quando estavam nas bandejas de muda. Os tomatinhos. Que a gente transplantou aqui pra estufa. E olha como é que tá agora. Coisa mais linda. É muito legal. É muito gostoso. Tomate italiano orgânico certificado. Delícia. Lembrando que o tomate orgânico ele só vai na estufa, gente. Plantar fora da estufa. Você pode plantar, digamos, dois, três pés para ter em casa, ele vai. Mas quando você planta bastante, tem que ser na estufa. Acaba perdendo. Olha que coisa linda. Ui. Delícia. Vocês vão ver aí. A gente vai estar fazendo molho de tomate. Deixa eu sair aqui. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Só para mostrar para vocês aqui. Qual que é esse aqui? ó Esse aqui é o Netuno. Então, esse aqui é o Netuno. Deixa eu passar aqui no meio. Esse canteiro pra mostrar esse daqui qual que é agora matinela ó esse aqui é o matinela bem eu não vou passar continuar passando aqui no meio do canteiros porque vai acabar machucando algum pé matinela deixa eu ver qual que é esse aqui esse aqui é o Juliana Ó, oh, Juliana. Hum, né? A gente não percebe assim muita diferença, né, gente? Nem pouca diferença. Daria para dizer que são todos os mesmos. Esse aqui é o Graziani. Que a gente percebeu assim que esse Graziani foi o que carregou mais, assim, sabe? Ai que lindo. Ó, tem uma cadeira lá no fundo. Ó. Oh. tá carregado aí agora a gente vai ter que cortar a ponteira algumas ponteiras a gente já cortou tem que cortar todas elas porque aí esses que estão mais das pontas ele acaba sendo um pouco menor que o do começo né olha que lindo bonitão E a gente tá molhando assim, como estamos no verão, estamos molhando duas vezes, duas vezes por dia. De manhã e de tarde. Quando tá mais friozinho, só uma vez por dia. Né? Deixa o seu joinha, gente. Ajuda a gente aí. Se inscreva no canal. Compartilha. Se você gostou. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.